É, meus amigos, como nós conversamos aqui recentemente em um vídeo do canal, a Bandai Namco trouxe pra gente um gameplay do Jack que eu vou conferir aqui com vocês, eu acabei não conseguindo fazer o react tipo quando quando do Resident Evil 4 que tava rolando aí, muita coisa pra poder fazer dele e tal, e também já revelaram, que nós vamos conferir daqui a pouquinho, o gameplay de Jun Kazama, ninguém mais ninguém menos do que a mãe do nosso querido Jean, que eu tô bem curioso pra poder ver o gameplay dela. Ele já tinha avisado pra gente, mostrado né, na verdade, em eventos pra trás aí do Tekken 8 que ela iria retornar. Então a gente vai aproveitar o embalo, né, do lançamento de gameplay dela pra poder conferir.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 Participar de sorteios exclusivos para membros e também ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias. Se você não puder, só deixa um comentário aqui sobre o gameplay da Jun, o gameplay do Jack e tudo mais e assiste o vídeo até o final que já ajuda demais o nosso trabalho. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui que já está devidamente preparada com o gameplay do Jack para a gente poder ver aqui, né? Passar por ele bem rapidamente porque o foco desse vídeo de hoje vai ser a nossa querida Jun. Embora o Jack, né, pelo que eu tenho visto nos comentários aí para internet afora, tá bem foda também e reforçando, pessoal, novamente, como eu sempre gosto de citar aqui, né, nos vídeos, eu não sou um grande entendedor de Tekken. Se eu me impressionar com algumas coisas que são comuns para vocês que manjam pra caramba da franquia, não reparem, entendeu? Porque realmente eu tô me inteirando mais do jogo, né, da lore, dos personagens. Agora com o Tekken 8, embora alguns eu já conheça um pouco lá do Tekken 3 e tudo, né? Bora lá, meus amigos, começar a ver aqui do Jack e a gente já parte pro gameplay da Jun Kazama. Ah, essas intros, mano. Adoro essas intros do Tekken. É muito foda. Desses trailers, no caso, né? A música e tudo. Ó. Esse bruto, meu irmão. Olha que legal a pose dele. Eu não tinha visto. Eu realmente não assisti, viu, pessoal, o trailer dele quando foi lançado. Eu, eu queria realmente deixar Poder fazer o react com vocês aqui Eita Nossa Olha que louco pisão É, algumas coisas Alguns golpes do Jack são familiares Pra mim dos outros Tekken Nossa senhora, tão bonita ali uh! Nossa senhora Que cotovelada no cucuruto ali Ó, sistema hit ativado Agressividade cada vez mais intensa Nesse jogo, nossa Ah, isso eu tinha visto nos trailers Que ele dá esse socão ali, vê um míssil logo em seguida, né Ó, mais uma vez ali Uma espécie de parry que ele utilizou no gameplay Nossa senhora, mano Caraca, irmão Merda, cara, nossa oh, Pera aí, oh, olha esse take aqui velho Esse take finalzinho Olha isso aqui, irmão, muito Da hora, muito da hora Esse gameplay do Jack, hein Cara Mano, esses trailers do Tekken 8 Estão muito foda, velho, de verdade, galera Eu tô curtindo demais, cara uma coisa que eu sempre comento nos vídeos que eu tô trazendo aqui, né? É o peso das porradas de cada um dos personagens, né? A forma como eles implementaram isso dentro do Tekken 8. O fato da gente sentir de uma forma tão plástica assim os golpes dos personagens, né? Quando eles acertam no oponente e tudo. Traz uma sensação muito da hora, sabe? A gente fica mais instigado ali a aprender mais coisas e tudo mais. Poder aumentar cada vez mais esses combos e ver ali os personagens performando na sua capacidade máxima, entende? Então, meus amigos, vamos lá? Eu já vou trocar a minha tela aqui. Aqui novamente, vou poder abrir o gameplay da Joon, né? Que é o foco desse vídeo hoje aqui, para a gente poder conferir. Que eu tô muito curioso, poder ver como é que tá o gameplay dela, né, cara? Porque eles comentaram que a Jun havia sumido, né, em um evento recente do Tekken aí. Eu acredito que muita gente achava que ela havia morrido, né? Vocês que entendem mais da lore, vocês podem falar isso com mais propriedade aqui nos comentários, né? Como é que rolou esse sumiço dela, por que o pessoal acreditava que ela tava morta e tudo. Mas não, eles disseram que ela está de volta e bora lá ver o gameplay de Jun Kazama. Eu tava sem som. Ah, rapaz, vamos lá. Mais uma musiquinha batuta pra nós. Oi, diferente a intro. Não tem fim nesse conflito? Opa! A Luz da Esperança? A Luz da Esperança! Deixa eu te dar um gostinho do estilo Kazama. Nossa, véi! Nossa, que louco! O gameplay dela parece bem mais suave, mano. Cara, que cenário lindo, meu povo. Algumas texturas, ele me parece meio estranha nas pedras, mas muito bonito. Ah, você tava vivo esse tempo todo. Uma na cara, Kazuya, hein? Nossa, que louco, irmão Que personagem da hora, hein, gente? Oh, esses corvos ali que saíram, esses pássaros ali, mano Você não me deixa escolha eu vou limpar esse mundo do mal e da corrupção Nossa. Meu irmão Cara, que gameplay e que personagem da hora, hein, pessoal? Muito legal. Com relação ao cenário dela, eu gostei pra caramba, mano, do cenário muito bonito. Essa área aberta, assim, no meio da floresta. Pô, que legal, velho. E o, o gameplay dela, como eu comentei lá no início, ele é bem mais suave, por assim dizer, em termos de movimentos da personagem, né? Se comparada aos outros. E ela tem uns golpes, assim, muito legais, hein, cara, dentro do gameplay dela e Parece que tem alguns recursos que de certa forma estão ali poder enganar o oponente e, e agora a gente vê no sistema Hit ativado ali, ó com trazendo mais agressividade pro gameplay dela e tudo e esse contraste dela enfrentando o Kazuya ficou uma parada muito legal né velho a Bandai Namco eles capricharam demais na construção desse trailer esse, esse super dela, esse especial dela assim né é o Rage Art né, acabou fugindo o nome aqui Ficou foda pra caramba, velho. Realmente bem diferente. Eles parece que deram uma boa caprichada no gameplay da June. O que vocês acharam, manos? Eu realmente gostei bastante da personagem, muito foda. Assim como eu tenho comentado recentemente nos gameplays do Tekken que a gente tá cobrindo aqui no canal, né? Achei muito insano, de verdade. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de vocês aí, minha gente. O que vocês acharam do gameplay dela também? Já aproveito e poder falar também sobre o Jack 8, né? Que eu acabei não conseguindo fazer... O react dele assim que ele saiu A gente já aproveitou pra poder juntar tudo num pacote aqui só Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal Mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão para todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos